Olá pessoal, eu terminei de ler o Eugênio Grandet do Balzac. Ele faz parte. na verdade isso aqui é como se fosse um conto. Um conto um pouco. um pouco grossinho, né? Da.. de várias histórias que ele tem, que é a comédia humana. Eu sempre quis ler Balzac porque o meu avô Vital, ele sempre falava que a gente tem que ler Balzac, que ele falava que lia Balzac quando novo e tudo mais. Então eu queria ter esse, essa experiência. A, a impressão que eu tive de Balzac, basicamente o que, que você tem que ter em mente? É uma leitura que prende, só que não é uma leitura fácil. Tem horas que... Tem horas que eu não entendo o que, que ele está escrevendo, porque ele usa um português muito... quer dizer, a, tra, a, a tradução ficou no português muito rebuscado. E basicamente a história se conta, é, primeiro, em torno do pai de Eugênio Grandet, que é o senhor Grandet. Ele é um cara muito avarento, que possui uma fortuna muito grande, porém vive mesquinhamente. Né, então essa história ela ajudou muito a, a, a entender como é que é essa coisa da avareza, entende? Essa coisa de até que ponto a gente tem que acumular dinheiro e até que ponto a gente tem que gastar dinheiro para nosso benefício durante a vida e depois a história ela, ela muda um pouco de cenário e passa a contar um pouco da. Da, da, da vida da, da, da Eugênia Grande porque basicamente ela é um bom partido né? então todo mundo da, da pequena cidade que ela mora quer casar com ela e, e isso se torna acaba sendo um incômodo né? porque todo mundo está visando simplesmente a fortuna dela e ela sabe disso né? e ela por si só queria ter uma vida mais vamos dizer assim, mais monástica, queria ser uma freira, entende? Dep no transcorrer da, da história, ela vai tendo essa, essa vontade, mas eu não posso contar o que acontece no meio do caminho. É, a, essa parte que eu não posso contar, tem a ver com o primo dela, Charles, que, que aparece subitamente no meio do, do enredo. E modifica um pouco a, o ritmo de vida pacato, sereno, da família do, dela e da mãe. E tem a empregada também. Essa empregada eu não entendi muito bem, mas ela, essa empregada funciona como se fosse uma consciência, na minha opinião, sabe? Porque tudo, tudo que acontece eles reportam à empregada sobre as coisas que estão acontecendo. Então é isso, gente eu eu tô fazendo esse videozinho né eu não tô mais me empenhando em fazer vídeos no youtube primeiro porque a monetização né eles acabaram a monetização de quem de quem tem poucos inscritos e poucos views né e aí isso aí não dá mais pra ver nenhuma estatística e segundo que eu tô que eu ainda estou numa fase muito deprimida e isso me deixa é, desconfortável de ter que me expor em fazer vídeos por isso que meus, meus canais estão completamente parados atualmente eu só estou mesmo é, entrando no Twitter e vendo as coisas que acontecem no mundo a, através do Twitter então é isso, eu estou me cuidando para quem sabe no futuro eu voltar a fazer vídeo e, e quem sabe voltar a fazer vídeo de videoaula, que é uma coisa que eu percebo que tem uma carência muito grande. Estou dando muita aula, e não muita, mas o suficiente para poder me sustentar e tudo. Esse site do Super Prof me ajudou bastante. E é isso assim, eu tô. Uh, me cuidando de mim, lendo aos pouquinhos de alguns livros ali, a colar sem muita pressa para poder é, aos poucos estar tá, ganhando conhecimento a respeito de a respeito de de literatura que sempre foi uma carência minha eu nunca, eu nunca me foquei em, em ler livros de literatura então é isso aí, gente, valeu tudo bom